Ó oh, primavera tardia, marcas a hora com andorinhas Não perdoas atrasos, envias ervas daninhas Tu não te confinas, não fazes cá quarentenas Sais, avanças, pulas a cerca, cercas o alpendre Ergos o teu império de mato e capim Inventas mil nomes em latim Ciferos brutos, plantes vulgares Daninhos rasteiros. Vós que cresceis para mim, tão encantadora, só por isso. Vou buscar a roçadora. Este ano a primavera chegou um pouco mais tarde, mas ainda vai a tempo de desfrutar do seu jardim com a Leroy Merlin.